Ela usa as notas, ó, um, sete, cinco, nove, um, sete, cinco, nove, um, sete, cinco, nove, ok? Então, ó, se eu tivesse tocando, por exemplo, renova-me, Senhor.